Oi pessoas, eu sou a Lívia Leite, este é o Isso Não Cai Na Prova e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre se é melhor a gente procurar experiência ou buscar conhecimento, formação de conhecimento, de conteúdo, né se existe diferença entre esses dois e algumas confusões que no senso comum a gente costuma cometer. É, eu, vi, eu decidi fazer esse vídeo, né, porque eu vi um comentário, e não é a primeira vez, é só que eu vi o comentário e na hora eu tava pensando em temas para escrever para o canal. E aí eu vi um comentário de uma pessoa é, comentando sobre que existir dois tipos de teorias. Sobre teoria, a gente já tem um vídeo aqui no canal, teoria científica, né, que eu vou deixar o link aqui também se você quiser acessar a diferença de teoria científica para teoria do senso comum. Esse cara falava lá no comentário dele que tinha dois tipos de teoria. Segundo ele, a primeira teoria era baseada na experiência, na cara que foi lá, que testou, fez, e a partir da experiência dele, ele criou uma teoria. E a segunda, ele disse que era uma teoria baseada no mundo das ideias, de que as coisas deveriam ser daquele jeito, mas que nunca vai dar certo, que é o cara que não teve a experiência, mas que leu muito sobre o assunto. Ok. Vamos pensar aqui nessas duas possibilidades. Nessa primeira opção, quando ele diz sobre é, experimentar, há uma diferença muito grande é, da visão da ciência sobre essa situação, sobre o que está escrito ali, e da visão do senso comum, da gente que não está muito acostumado com a ciência é, ao ler aquilo ali. O que, que ele quis dizer? Ele quis dizer que quando uma pessoa tem uma prática, ela sabe muito mais te falar sobre o assunto, te mostrar os erros e acertos. E eu não estou dizendo que ela não tem condição de falar sobre os erros e acertos, porque ela tem prática. Mas isso não quer dizer que a ciência não sabe os erros e acertos. A ciência, ela é baseada em experiência. Muita gente acha que ciência é um monte de blá blá blá, que é só o que deveria ser e o erro está na sua compreensão sobre o que é ciência. A ciência não é só um monte de blá blá blá, não é especulação, ela não serve somente para ficar dizendo como deveria ser, ela é fundamentada essencialmente em experiência. Todas as ciências, ou quase todas, exceto a matemática, a gente considera como não empírica, mas elas são empíricas. Elas partem de um conhecimento experimental, só que elas transformam isso em metodologias que podem ser replicadas para qualquer situação. A gente faz generalizações e aí você vai pegar a sua realidade, vai pegar essa teoria que tem uma generalização e aplicar a sua realidade. Teoricamente, se você seguir o método adequadamente, você vai obter o mesmo resultado. Claro que, quando nós falamos de humanos, esses resultados não serão exatamente iguais. Em outras palavras... Supondo que você tenha uma empresa e você vai ouvir alguém que já teve uma empresa, teve uma experiência de sucesso e alguém que estudou, por exemplo, a administração, que tem as teorias sobre como fazer o gerenciamento dessa, né, toda a gestão de, de dentro de uma empresa, ou um sociólogo ou um psicólogo que vão falar sobre cultura organizacional, como se organiza, como se pensa, ou o cara do marketing que estudou o marketing para a tua empresa, em oposição aos caras que fizeram, a publicidade da empresa deu certo, né? fizeram a administração da empresa deu certo, a cultura da galera é uma cultura positiva, que desenvolve bem lá naquela empresa. Teoricamente, por essa postagem que eu falei, o melhor grupo é o grupo que teve a experiência de sucesso na prática. Porém, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando essa pessoa que teve a sua experiência na prática, teve, obteve sucesso, não quer dizer que ela tenha uma teoria e que o método dela vá conseguir ser replicado por todas as outras pessoas. Ou ela pegou metodologias que já existiam, se ela, ou ela fez do jeito que deu certo. E esse do jeito que deu certo não é uma metodologia. Deu certo. Talvez ela não saiba explicar exatamente por quê. E aí o problema é essa pessoa começar a vender a fórmula do sucesso, que a gente sabe que não existe. Tá? Não existe. Tem pessoas que vão dar certo, tipo, não é assim, é uma fórmula, tu aplica e vai dar certo, porque nós estamos falando de seres humanos. Essa é a grande diferença. Na universidade, quando a gente pensa a ciência humana voltada para a prática social, né, voltada para a aplicação, você pensa o marketing que está lidando diretamente com pessoas, quando você pensa a administração que lida diretamente com pessoas, a gente tem as teorias, mas a gente também tem consciência de que a aplicação do método é para tentar diminuir os riscos de erro, porque alguém já fez testes e pesquisas anteriores. Mas, obviamente, ela não vai sair tão perfeitinha, porque tem pessoas envolvidas e seres humanos mudam as metodologias, mudam as relações. O que eu estou querendo dizer, em resumo, é Cuidado para não começar a comprar a ideia de palestrantes que chegam tendo sua própria experiência e contando como se, porque deu certo com eles, vai dar certo com você, é só você acreditar. Né? Em especial, quando esses palestrantes simplesmente jogam de lado todas as outras teorias como se elas fossem apenas é, idealizações ou pensamentos do que deve ser, como se não existisse uma experiência por trás, como se fossem meras especulações. No começo do vídeo eu fiz a pergunta, né, é melhor, sei lá, ir para a prática, buscar experiência ou buscar mais formação teórica? A gente tem que fazer os dois, né, às vezes mais um, às vezes mais outro. Mas o ideal é que, de fato, o conhecimento só faz sentido quando ele é aplicado a uma prática. E essa prática também não pode ser cega sem orientações de conhecimentos e vai facilitar muito mais quando você tiver essa formação. Então o ideal é de fato, a gente pode assistir palestras de gente que obteve sucesso desenvolvendo certas coisas? Pode, a gente só não pode achar que aquilo dali é perfeito, aquela pessoa tá super certa, tudo que ela tá dizendo tá certo, porque... Um monte de gente que estava na academia, que pesquisou lá na academia, é, não sabe fazer e, e é inútil aquele tipo de conhecimento. O conhecimento científico ele tem uma proposta, mas ele tem uma rigidez também. Ele sabe exatamente como se desenvolve, por que se desenvolve, o que, que pode dar errado, o que, que pode dar certo. Né? E aí sim... Tudo isso foi feito com base em muita pesquisa que eu também já falei aqui no vídeo sobre produção científica, já falei sobre teoria, já falei sobre objetos de estudo, são vídeos que já tem aqui no canal para te ajudar a explicar como é que a ciência pensa a sociedade ou pensa os seus, os seus objetos de estudo. Se você gostou desse vídeo, já sabe. Se quer comentar mais, comenta aqui, né? Se você curte, compartilha. Se você quer temas novos ou sugere temas novos, comenta aqui também. Se você conhece alguém que tem esse discurso de que, ah, fulano da experiência sabe muito mais, é, comenta aqui com a gente. Se você já caiu nessa ou conhece alguém que já caiu nessa de é, defender uma pessoa que chegou lá, deu a palestra, falou a coisa e aí, ah, essa pessoa sabe, não tem... Embasamento teórico nenhum. Fala única e exclusivamente na experiência dela. Comenta aqui também. Você já viu alguém tentando enganar pessoas? Comenta aqui também. Pra gente ver que isso não é uma coisa incomum, tá, gente? Não é uma coisa incomum a galera chegar dizendo assim, se, se sentindo o guru das, das, das... Eu até perdi a palavra, porque... O guru de qualquer coisa. O guru da educação, o guru da economia, o guru das, do sucesso, o guru da... da... Da pessoa milionária, porque para ser milionário, todo mundo sabe orientar como é que é para ser milionário, né? Tem a dica perfeita para ser milionário. Mas enfim, aparecem esses gurus em todas as áreas. Comenta aqui se você já viu alguns, já tentou te ganar, se já recebeu o um e-mail também, que a gente às vezes recebe os e-mails. Vamos comentando, vamos conversando aqui e também trocando ideias. Sugiram aí se vocês gostam desse tipo de tema ou se querem temas similares a esse, quais. Beijo, pessoas. Boa semana. Tchau.